Vou ter que te mostrar quem é que manda aqui, né não, não? Pocket Bravery Rocket Bravery! Saudação, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Pocket Bravery! Jogo este feito por brasileiros! E eu vou escolher. A Olha só: Portugal, Escócia, Brasil, Nigéria. Já, já curti, só pela música. <risos> ah, vou ter que te mostrar quem é que manda aqui, né? Não? Round 1, fight! E. Ação! Vamos lá! <risos> ah, não sei nem os <risos> controles. <risos> lá nos arcades também foi assim: era colocar a ficha e se virar. <risos> Isso tá me lembrando quando eu entrei no arcade pela primeira vez. E eu não sabia nem os controles da máquina então tipo, foi tudo improvisado, né? Não tinha essa de tutorial não, a gente aprendia perdendo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Tô <tossilha> até inventando combo aqui ah, Gostei que ela tem agarrão de comando Todos os personagens que eu jogo Têm agarrão de comando Beleza Muito bom Eu te avisei Ah lá, mudou o cenário Gostei da personagem E aí, está curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então já sabe, não esqueça do like E subiu. <tos> <irritation> É isso aí, muito bom. Você já era. Brasil. O jogo está em campanha no Indiegogo. Se você quiser apoiar o projeto, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo. A demo já está disponível para download lá na Steam. Link na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.